Maravilha. Então, mais uma vez, obrigada por todos vocês estarem aqui. É, lembrando que vocês não estão assistindo uma coisa é, que foi feita pensando num projeto para ganhar a atenção de vocês. Isso aqui foi criado né, numa sessão terapêutica, na verdade, uma conversa de amigas sessão terapêutica com a Sandra. E veio justamente para todo mundo que está despertando, é para vocês, né? Para despertar quem vocês são de verdade, e a gente sair dessa dessa ilusão Então, entendam que isso aqui quem faz é vocês mesmos, o progresso de vocês, né? E conforme cada um de vocês vão assistindo, a gente vai entrando na, na egrégora, no campo de vocês, e a gente vai percebendo algumas dúvidas, algumas questões sem ao menos a gente ter trocado uma única palavra. Porque cada mentor de vocês vem, por isso que eu estou meio assim, Azureta, porque é maravilhoso, e aí a é maior galera é, vamos lá, vamos, vamos consertar as ideias aqui para alinhando. Então, é, por mais que algumas pessoas não escutem, prestem atenção nos sinais, tá? Então, gostaria de convidar vocês para a gente é, fazer só um, uma prece gostosa, usando as palavras do, do coração. Só fechem os olhos, por favor. Quero agradecer essa presença luminosa, esse amor imenso que se encontra em cada casa, em cada coração. Agradecer os anjos, os arcanjos... Toda a guarda que está sendo feita... Agradecer... A consciência da Mãe Maria... Que se encontra aqui... Do Mestre Saná... Do Mestre Serapis Mestre Anábia... E de cada guia e mentor espiritual... Que está acompanhando... Cada um de vocês... Quero agradecer essa luz radiante Que está brilhando no topo das nossas cabeças E dizer Que todos nós Nos reconhecemos Como filhas e filhos da fonte criadora E que nós escolhemos Voltar para casa Então que todos nós Aqui e agora Sejamos inspirados no amor, na paz, no divertimento, na alegria de viver, em soluções práticas. Para que a gente volte a sorrir cada vez mais, reconstruindo a nós e a todo o planeta. De ação muito forte fazendo primeiramente uma limpeza em nós relaxando os nossos corpos relaxem, se permitam um relaxar para que a gente intua e receba a solução porque nós somos a própria solução. nós somos o amor vocês são nós somos tudo aquilo que vocês procuram e haja vista que é uma frase que pode ser usada vocês são tudo aquilo que procuram vocês são tudo aqui que procura. Estamos aqui. Comece. Eu agradeço. Vamos por os olhos. Daqui a pouco vai ter algumas canalizações. Antes da gente fazer alguns exercícios, queria perguntar para vocês como é que estão as reflexões sobre os padrões, como que vocês estão lidando com vocês mesmos? Vocês estão conseguindo contornar aquilo que a gente chama de ego distorcido, que tanto fala no livro Cartas de Cristo? Estão conseguindo respirar a raiva para transformar ela? Como que está? Tudo bem! Dá uma gritadinha, relaxa. <risos> Falem comigo, vamos conversar. E? Oi. Oi. Ah, é. Oi, Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Estou é, bem, estou indo. Tô bem, estou bem. Sei que é o processo. É, deixa eu te perguntar. É, você falou sobre o ego, né, sobre limpeza. Ontem, depois do Portal de Leão, do Portal de Leão, eu não tenho que mim, né? Assim. Eu tenho quatro páginas só de crenças. Eu nunca nem imaginei que eu tivesse tanta crença, né? E, e aí, depois disso, hoje começou um processo bem doloroso, de muita dor, assim, sabe? Até falei para o meu esposo que parecia que estava que entrando um punhal dentro do meu nariz, assim, saindo na nuca pelo cérebro, assim, sei lá. Aí, eu me lembro de uma, de uma canalização chula, você falou que chegou a ver né, alguns tipos de, de cirurgia, deles mexendo no cérebro, e só me veio essa imagem na minha cabeça, e você falando do cérebro, assim, chegou a ver, eu falei, meu Deus, eles estão mexendo no meu cérebro, porque não é possível, uhum. é demais, é demais, demais, demais. E a eu gente acendo. assusta, né? Acha que tá tendo um treco, tem um bicho dentro de você e não é nada disso. Eu, falei, eu, comecei, eu, falei, eu juro que eu senti mesmo como eu, eu, eu, algo tão estúpido entrasse dentro hum. do meu cérebro, assim, saísse pela nuca. Ainda tô sentindo, né? Ainda estou doendo, mas hoje de tarde foi pior. É, e como que você está agora com isso? Eu eu ainda estou sentindo um pouco ainda, aliás, eu ainda estou sentindo bastante, meu rosto está parecendo que está ah, Tá bom, é, tá bom, né? Tá bom, não tá bom, né? Tá tudo certo. Deixa eu só, só mostrar. É um processo. Que bom que você está trazendo essa visão. É legal que você falou também, né? Dessa coisa que parece que tem é uma coisa pontuda entrando. É, eu nunca tinha visto, mas eu, eu vou abrir meu coração para vocês ah, da forma como anda acontecendo, porque agora eu estou vivendo num lugar da inconsciência, como funciona o inconsciente. Né? E isso eu quero demais compartilhar com vocês. No começo foi uma baita confusão, porque mexeu com o meu racional, parecia que eu tinha entrado num outro mundo, mas já já a gente chega nisso, já já eu explico. A coisa pontuda. Teve um dia desses, eu acho que foi na semana passada, eu fui colocada em meditação muito profunda e foi real. Vocês sabem que eu não, eu não brinco né, com as visualizações que eu tenho e eu fico reproduzindo, é real, é real. E eu pergunto para um monte de mentor, eles não aguentam mais porque eu, eu gosto de me certificar, para não me enganar, para não me iludir, né, não mentir para mim. E aí eu vi uma pessoa diferente da gente é, e ele tinha uma espécie de... Como que eu vou explicar isso para vocês? Era um cumprido comprido, pontudo mesmo, mas eu não, eu não sei se era dele mesmo, sabe? Eu não sei se era um equipamento dele mesmo. E eu vi que ele tinha um olhar muito bom, era uma pessoa muito boa, muito gente boa. E aí ele veio e falou, olha... Falou mentalmente, eu preciso fazer um trabalho em você. E aí ele falou, mas não, não, não doeu tanto, mas foi desconfortável, né? esse algo entrando, entrava do topo da cabeça, passava por, por todos os chakras até o básico e depois subia, parecia que estava tirando alguma coisinha, né e aí eu falei, caramba, meu Deus deixa eu fazer uma oração só para eu me certificar que é alguém bacana porque assim, por mais que a gente fale sobre isso, na hora quando você visualiza aqui na tua cara, você vê o quanto no inconsciente a gente tem muito medo, a gente tem muito medo de tudo isso no fundo, quem fala para mim assim, ai Marisa eu não tenho medo, aí a mentoria espiritual da pessoa aparece e faz assim, tem medo sim, então é e de todo mundo, então eu vejo que é uma enganação, que às vezes a gente se coloca, Ah, eu sou brava, eu consigo eu né? tive é... muito medo eu fiquei imaginando mil doenças é, normal, super comum a gente achar, mas não é uma verdade, claro que a gente tem que ver, constatar, dar uma olhada se é uma coisa recorrente, né? que pode ser só o corpo físico mesmo, mas andam acontecendo é, esse tipo de coisa mesmo. Né? Tanto que hoje mesmo, e não, acho que coincidências não existem, eu fiz um atendimento, a, a, hoje não, não só hoje, ontem também, aconteceu a mesma coisa com essas três pessoas, nunca tinha acontecido comigo, duas foi presencial e outra foi online. Eu coloquei a mão na cabeça, minha mão estava totalmente parada, gente. As pessoas que passaram podem até depois relatar. Minha mão na cabeça, da pessoa parada, eu não tremia, eu não fazia nada. Dentro da cabeça da pessoa começou a parecer que eu senti o cérebro pum, pulsar, mas não era um sentir, ah, eu estou sentindo. Não, era físico, tá? Parecia que tinha alguma coisa lá dentro se debatendo, assim, era muito forte. Aí eu falei, gente, a pessoa vai achar que eu estou... Tô talvez ela nem esteja sentindo, sou eu que tô, né, vendo demais, né? E aí via tudo isso acontecer e chacoalhando a cabeça. Aí a pessoa terminei o atendimento, a pessoa olhou para mim assim: "O que que você colocou na minha cabeça que chacoalhou para para caramba?" Eu falei: eu "Não coloquei nada". Fiquei com a mão totalmente parada, mas eu sentia uma energia forte entrando aí, fechando o olho, entrando na medianidade eu vi um alongamento, isso é bizarro, né? Eu vou falar, eu tô aqui sem vergonha mesmo falando para vocês, que eu vi é, o alongamento mesmo dos dedos, como se estivesse puxando alguma coisa lá de dentro, e eram energias densas, e automaticamente, eu junto com meu eu superior, a gente transmutava, transmutava. Chama violeta, transmutava. Assim, fácil, quando se estivesse fazendo nada. Quando é muito pesado, eu sentia que tinha alguma coisa que eu precisava desativar, Aí minha mão, ela emitia um, uma radiação muito intensa que chegava a doer os meus ossos. Aí eu parava, respirava, entendia que eu tinha que parar ali, mas tudo muito inconsciente, sabe? Depois que eu me dei conta, falei, meu dedo alongou, tomei um chá de cogumelo, o que que é isso? <risos> o dedo desse tamanho. E aí aconteceu de novo, de novo, de novo, até em mim mesma, quando eu começava a me energizar, eu mesma comecei a tirar, falei, gente, o que que tá acontecendo? E aí aconteceu com a última cliente do dia que eu fiz, e foi impressionante, assim, como saía. E ela falou, nossa, eu senti várias coisas saindo de mim, parecia que você enfiava uma lavanda, igual lavar roupa no tanque, assim, você vai lá e pega. Eu falei, nossa, então, assim, é, esses trabalhos, eles estão acontecendo do lado de cá para cá, e inclusive pessoas que estão aqui realizando trabalhos que nem têm consciência o tipo de trabalho que realiza. Mas, Sandra, no teu caso, Entrando no teu campo, tá tudo bem. Você fez escolhas muito fortes. Dessa vez você escolheu se entregar. Você escolheu seguir para o plano regenerativo. E você sabe disso, então não tenha medo. Confia. Deixa o medo ser moldurado para a confiança. Que é isso que tá acontecendo com você. É isso que tá acontecendo comigo. Acho que é isso que tá acontecendo com todas nós, né? Por mais bizarro que seja um assunto outro, mas aqui a gente sabe que tudo é real, né não tem como é, mais a gente se enganar. E muitas outras coisas vão ser reveladas logo, assim que o nosso medo for diminuindo, para a gente não ter uma parada cardíaca com essa tudo Eu não sei tem, se tem alguma coisa a ver, mas ontem eu tive uma notícia e eu parei na frente do espelho e falei assim, ah eu não quero racionalizar mais, chamei tudo quanto era feio de luz, que você puder imaginar. Sananda, essa Germã, é, é, Acuturianos, todo mundo falei, olha, se eu não quero racionalizar mais, mas está muito difícil para eu acreditar. A, é, é, faço algo que, é, que meu ego não tenha como contestar, como passar por cima ou dizer assim, ai, ah, é coisa de. Não, e eu acho que hoje, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu acho que hoje foi mais isso. Uhum. E Sim. você, e você teve alguma prova para parar hoje, de contestar? Hoje, esse, essa parte que eu falei para você, que eu senti como se fosse mesmo no uhum. um final, era um Sim. final. Eu falei, não é possível, não tem nem como dizer que isso aqui é não coisa... Tem, gente, não Porque tem, gente. Eu gritava, eu gritava, era não. muito assim, é eu muito gritava forte. e eu percebi quando eu, eu conversei com o meu corpo, que eu falei assim, eu falei pro meu corpo, libera, libera, aí ia diminuindo. Aí quando hum. o medo vinha, vinha de novo, assim, é. dor. Era um punhal, eu, eu tinha certeza que era um punhal, eu tinha certeza que era um punhal. Não, né? não era um punhal. É, é o medo, né? O medo, ele distorce muito, eu não sei se eu já falei para vocês, ah, antes, quando o meu medo estava maior, nossa senhora, nas sombras, elas tomavam conta de mim, porque eu deixava elas fazerem o que elas quiserem, né? Um monte de irmão mudando a forma, né, lá, e eu acreditando, ai, ficava horrorizada. Aí até que eu falei, ah, para, Marise, é tudo gente, tudo gente, gente, gente, gente lá, gente cá, é tudo espírito, tudo alma, para, olha, de, encara essa turma, vai. E quando eu encarei, foi muito engraçado, porque eu olhava, aí eles usavam algum medo minha, meu, espremia. E aí virava o bicho que eu mais tinha medo na minha cabeça. Aí quando eu falava, não, eu não tenho medo. Eu olhava de novo, a pessoa estava normal. Eu falei, gente, como o medo, ele é ignorante, ele distorce. Digo ele extremo, tá? Não na medida, não instintivo. Ah, Mas, Sandra, obrigada por ter compartilhado sua experiência. É real, a ah, gente? O, o ego distorcido, nós vamos desvalidar ele bonitinho, né? No livro fala muito isso. Ai, vocês desvalidam o ego. Coitado, ele tá ali para ajudar a gente, é que nós distorcemos e a gente só vive usando ele como base da nossa personalidade, não é verdade, a gente é muito mais profundo do que ele, ele é, ele é só um complemento da sua individualidade e da sua defesa, de você ter discernimento do que é bom ou ruim, mas operar só naquele lugar você fica encolhido e você fica cheio de gente... dores só indo atrás do que te dá a sociedade né? do que te, dê, que te dê prazer, que faz você se sentir saciado. Né? Isso não é vida, isso é escravidão. Né? Então, obrigada por compartilhar, Lindona, qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, a gente conversa, tá? Quem mais? Quem mais quer Paris. compartilhar as experiências? Oi, Sandroca. Tudo bem? Tudo ótimo, então, e você? É, eu trouxe uma reflexão, porque... A, a, eu não, não sabia nem se eu ia falar, mas aproveitando o que a outra, a minha chará falou, né? Desculpa o vídeo, gente, tô, eu não tô em casa, não trouxe meu negócio de, de apoiar o celular, fica mexendo assim de vez em quando. Maravilhosa! Cima, eu Enfim, é, é, eu tenho... Tem vindo muito para mim é, é, é, o acesso a São Germão e a Chama Violeta, né? muito forte e muito recentemente assim de usar todo o tempo uhum. é, com essa coisa da gente estar atento né de estar consciente a cada pensamento a tudo que vem então e essa coisa do medo eu ainda me considero super medrosa para um monte de coisa, eu não vejo eu não tenho as visualizações que você vê e, assim, e eu Nossa, e eu já sua. tenho só os pensamentos né do que a gente tem na da vida real é, que a gente imagina que pode ser, ou seja, dor, ou seja, pensamentos. É, vou dar um exemplo, é, coisas assim muito simples que vêm automaticamente na nossa mente, que a gente nem às vezes se dá conta, né? Por exemplo, a... É, o meu filho adora subir em coisa alta, pular, eu não, eu sempre deixei porque ele é um macaquinho e ele adora, ok. Mas de vez em quando, quando a coisa é muito alta, ou é uma coisa assim que qualquer mãe fala, Deus me livre, não vai subir aí. Eu deixo, eu já estou acostumada a deixar. Às vezes me vem um pensamento assim, e se ele cair? É. Então eu comecei a ficar, esse é um exemplo bem simples, né? do que cada coisa que passa pela nossa cabeça todo o tempo e a gente deixa e vai como, como uma brisa, a gente não presta atenção e uhum. eu tô muito exercícios todo trabalhando tudo isso atenta a esses pensamentos e aí eu comecei a trabalhar muito com a chama violeta de São Germão, então quando vem qualquer pensamento assim, eu automaticamente imagino uma chama violeta chamo São Germão e imagina uma, uma chama violeta levando, transmutando esse uhum. pensamento, esse medo, Sim. né? Porque, para que isso? Para é, que, que eu não... preciso pensar que o meu filho vai cair dali? Pra se que que Aconteceu, eu né? Que história é essa? E, ok, posso, de repente, ter uma, um, sei lá, alguém pode ter num determinado momento? Ah, se eu tenho esse registro, porque lá ah, não uma vida passada, mas não me importa naquele momento, porque eu, ali a gente não tem, às vezes, tempo nem momento para se conectar com uma outra coisa a mais. Isso. Então, é só fazer pontualmente aquele exercício e, assim, assim, sai como entrou. Sai na hora. É, é, é lindo, gente. É, é, é, é, lindo, é, é, é lindo isso. isso. Tanto a chama violeta, os, é, os decretos, né? Do livro isso. de ouro do San Germain é E o que é, que é legal deixar claro aqui, que a gente não está fazendo uma apologia, uma psicologia super positiva. Não, a gente tem bom senso. O cérebro humano, ele vai fazer um cálculo de probabilidade. É comum dele ver a probabilidade de erro e de acerto. Só que a gente dá um tom energético de drama. E aí vem esse padrão, né? Assim, ah, eu tenho a probabilidade, mas eu já tenho. Eu vou usar a probabilidade como efetividade já de emanar isso. Ai, meu Deus, vai ficar. Ai, né? É nesse Exatamente. sentido. Então, assim, eu tenho a probabilidade, mas não necessariamente isso vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não, mas estamos vivendo. E aí. Né? E aí? A gente está vivendo todo dia o tempo todo. Você vai andar é. na rua e você não vai andar na rua porque você pode se atropelar? Isso. Você não vai andar na rua porque você. Sabe? Então, é, é, é o quanto todo dia é, a gente está ali sendo envolvida por pensamentos, sentimentos que, que não a gente... Que, cara, às vezes não tem nada a ver com a gente. Passa assim, ó, é. e a gente pega, né? E sei anda. lá o que acontece. E anda então, muito forte isso, gente. É, assim. Mas eu, aí Depois eu falo o resto, porque eu sei que tem Só para terminar, enfim, eu, aí eu fui... É, Hoje eu me conectei muito, muito, muito com o San Germain. Tava lá na natureza, na cachoeira, foi tão bom. E aí é, fiquei, foi muito forte. E aí eu falei assim, vou abrir o livro para ler uma coisa. Aí apareceu assim para mim é, um trecho que eu vou ler aqui só o parágrafo que que eu que veio para mim que eu queria compartilhar que é realmente para trazer a nossa conexão, né? para a gente lembrar o que a gente sempre fala, mas quantas vezes a gente precisa ouvir e falar de novo? E cada vez que a gente fala e ouve, entra um pedacinho a mais. Né? Então, ele fala eu falo assim lá, se seus pensamentos são mantidos prazerosamente em seu ser divino, considerando a origem do vosso ser e da vossa vida, essa pura energia eletrônica atuará sem cessar. Agora, se permitir consciente ou inconscientemente que vosso pensamento comece a infestar-se com a discórdia que o rodeia, vós mesmos mudareis a cor e a qualidade desta oh, forma, de energia. A vida de Deus que pulsa em seu coração é prova suficiente de que possuem dentro de si a inteligência e o poder do pai para dissolver e consumir todos os erros e criações discordantes que tenham construído. Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e sempre dissolve todo o erro passado e presente, sua causa e núcleo, como toda a criação indesejável pela qual meu ser é responsável. Então, eu, eu achei muito interessante ter aberto aqui nesse trecho porque falou justamente disso, né? Como a gente pode é, se conectar com os nossos pensamentos, trazer isso de forma lúcida, é, conectada com o nosso eu divino ou é, manter essa confusão, se desconectar disso e, enfim, sair por aí né, rodando programa que não é para rodar. Né? Aqui ele fala de erro, mas eu acho que é uma linguagem um pouco mais antiga. A gente entende erro, não, não tem erro, né? É, é, é as nossas escolhas que a gente... Mas o indesejável é porque a gente não quer sentir dor. A gente não quer sofrer. Então, se assim, a gente não deseja aquilo que a gente criou, a gente pode mudar. Isso. Né? E, a gente tem... e a gente pode usar no caso aqui, essas afirmações, a nossa presença, eu sou, a chama violeta e um milhão de ferramentas que a gente recebeu, e okay. recebe todo o tempo, né, para estar tá conectado com essa verdade. Exatamente. Limpar esse Sandra. mundo aí que pode vir de qualquer forma das... Qualquer um, gente. Umas das variabolantes, né? Não, então, e é essa... e uma, uma força de vontade, né? É a força de vontade que vem. Né? E vem, e você pede ajuda na hora... Aí você fala, nossa, vou ter que fazer isso todo santo dia. É, é no caso é, até que você vai conseguir a efetividade, o que acontece. E aí vem a influência do mundo, que é uma coisa que tem que ficar alerta. É um monte de coisa que engloba, mas, Sam, obrigada. Daqui a pouco eu já volto para você, que eu quero sugerir um exercício aqui para depois fazer as canalizações. Você falou de San Germán, que também está aqui. Então, a okay. gente... A gente faz uma comunicação linda com eles. É, a, a Lu, a Samantha, o Rogério tinha levantado a mãozinha, mas eu acho que ele desistiu, né, Rogério? Se você quiser voltar levantar a mão, Lu, pode falar, pode perguntar, Lindona. Você levantou primeiro a mãozinha? Ah, um beijo, minha linda. A Sandrinha também, minha paixão, minhas duas paixões. Linda. Me ajuda muito. Mas, eu estou percebendo que esses últimos dias, sabe, assim, parece que eu tô fora do tempo. <risos> Gente, hoje, na hora que a Sandrinha falou assim, atravessar a rua, eu simplesmente vi um galho na árvore, ia cair em cima do carro, eu sair assim, atravessando, na hora que eu vi o carro, vinha vindo, assim. Eu não... tô fora, fora assim... da realidade, parece, sabe, assim, tô meio <risos> aqui frutando assim. Por esses dias comecei e veio bastante, tá vindo bastante memória do meu passado, mas não são memórias tristes, sabe? São memórias, assim, muito gostosa que. que eu só dou risada, eu lembro das coisas, assim, que aconteceu com muito amor, e, e o medo, esses tempos atrás, eu estava com muito medo, que medo, assim, que não me deixava ir para nem sentir nada. E hoje eu tô vendo, assim, que eu puxo esse medo e falo assim, tá eu vou sentir você, mas eu vou deixar você ir, que agora eu preciso, eu escolho, eu me escolho e eu não preciso mais desse medo. E tudo que está vindo também, é às vezes eu até falo assim, ai, ah, precisa pensar isso agora? Você acha que é isso mesmo? Você quer? Então eu estou me questionando, falou, oh, então vem cá, eu te abraço, pensamento, sentimento que vem, eu te abraço. E deixo você, eu te libero. Transmuta isso agora em luz e nós dois podemos caminhar junto na luz. Que coisa linda, esse deslocamento, Lu, é, faz tão lembrar. É, assim, porque quando você começa a fazer uma sintonização, você percebe o seu corpo de quarta dimensão, e aí por aí vai, né? Se a gente ficar até amanhã explicando essas questões multidimensionais, até eu tento racionalizar e falo: não racionaliza, pensa como o inconsciente, tá bom. E, e aí parece que você está fora do corpo, né? parece que está longe, acessando lugares, né? Que você está sendo reativada para essa sabedoria. Mas esse deslocamento é super comum, ele costuma se perdurar, depende de cada um, né? tem gente que faz de tudo para dar uma aterrada, que fica preocupado, vai dirigir, fica meio distraída, né? é importante aterrar. Mas ele dura aí de uma semana duas e depois começam ressintonizações a cada mês. Você fica dois dias viajando na maionese, depois volta e fica é, saindo, fazendo umas liberações de memórias, que é através da sua glândula pineal que vem essas memórias maravilhosas, lindas, te trazendo uma nova reação química para mudar o comportamento base do teu corpo. É bem legal isso. Então, está tudo na conta do despertar, maravilhosa. Obrigada por ter despertado. E que bom que você é, escolheu que fosse leve, né? Porque tem gente que não se dá conta e aí o batidão fica forte. Todo fica... momento escolher leveza, leveza, leveza. É. leveza. Fala mesmo, porque senão o bicho pega, lindona. Obrigada por compartilhar e obrigada por despertar, é. viu, gatona? Só continua. Não duvida não, deixa a dúvida pra lá. Samanta! Oi, sua linda! Como é que você tá, né? Tô bem, boa noite para todos vocês. É um prazer imenso esses encontros. É, má, tô numa loucura, minha amiga, contra o tempo. Assim, meu Deus, o que, que é isso? Eu já acordo brigando com o tempo, eu já acho que não vai dar tempo, eu, já, eu acordo já achando que já não vai dar tempo de eu fazer minhas coisas. Eu, você tá conseguindo ver, né? E, meu, eu tô começando a rir de mim, falando, eu não é possível. Não é possível. O, mal, o dia termina, eu capoto, assim, de dormir, sei lá. De dormir, acho que eu, parece que eu acordo, durmo e acordo na mesma posição. Cansada, sabe? E, assim, esse, essa, essa mistura de querer fazer tudo, e é incrível. Por exemplo, de manhã, eu tenho um tempinho, assim, muito rápido, né? A minha rotina é frenética aqui com meu pai, enfim. E é um pouco, um momentinho muito pequeno que eu tenho para fazer a leitura. E eu tô atrasada em tudo. Tô atrasada, parece que na hora que eu coloco o fone para ouvir você, alguém me chama, alguém, aí eu já fico, poxa, eu não consegui, é uma loucura. Então, assim, eu acho que eu me vejo procrastinando também, porque às vezes eu vejo tudo isso e eu vejo que eu não consegui sair do lugar, sabe? Aí dá uma culpa, assim, uma, uma sensação de, poxa, não tô conseguindo, né? Então, eu não sei te dizer até que ponto eu estou avançando, hum. se isso... É uma coisa que eu tenho que... Eu, eu sinto, assim, uma bagunça, assim, uma organização. Parece que eu tenho que pôr no papel, sabe? Falar, ó, e tal hora, tal hora, eu tenho que fazer isso. É o tempo, eu tô numa briga, assim, com o tempo para conseguir dar conta do, de tudo. Seja da saúde, né? A gente ficando mais velha, começa a aparecer algumas coisinhas, e fala, caraca, né? E, enfim, de filho, de tudo, dessa parte espiritual. Eu tô atrasada nos vídeos. Tô atrasada. Eu sei o que eu faço. Não tá, não. Menina, não sei. Você não tá atrasada. É que a gente tem essa necessidade. Bom, só pra você ficar feliz. Hum. Eu tenho um problema com hora. É. Eu tenho um problema sempre. Era pior antes. Hoje melhorou. Uhum. E aí veio a orientação. Quem disse que é pra você chegar na hora? meu Deus do céu, agora eu fiquei louca, eu não vou passar em tudo, 10, 15 minutos, não posso, é o teste, você vai entrar na pressão ou você vai ficar fora dela, eu falei, não, eu quero ficar fora, meu maior sonho é estar fora dessa loucura sistemática e ver de fora, continuar aqui, mas ver de fora, então quebra a cobrança Interna. Nossa, e aí, você acha que eu tenho hora para meditar, hora para malhar, hora para. Eu soltei tudo. A única coisa que eu organizo na agenda são os horários dos atendimentos, porque aí não tem como. né? Mas aí é tranquilo, é sentar aqui, ligar e ficar a tarde inteira fazendo. Uhum. Mas as outras coisas, eu chego a hora que dá para eu chegar. E aí eu parei de ficar Aí a hora de meditar, porque tem que ser assim. Puxa, não vai dar, eu tô tão cansada. Aí veio assim, faz de outro jeito. Medita de outro jeito. Mas qual que é o outro jeito? Porque é, é muito do nosso ego é, distorcido, né? desvalorizando ele, mas distorcido uhum. de... Ah, eu preciso fazer isso, eu vou mostrar com isso, vou fazer. É mais um mostrar para nós. Mas, samanta você tá sendo abraçada pela evolução, você tem uma lucidez extraordinária, a tua aura, a Sandra que vê também, é a tua aura, ela tá com cores claríssimas, claro que você tá aqui, tem um monte de coisa, exigência, tá cuidando do teu pai, muita coisa, filho, marido, problemas, coisas de marido, Todo mundo eu espera. tenho um marido pontual, eu tenho um marido pontual que ele fala assim, de novo que você sim. atrasou, de é, novo, é a cobrança, e aí você a se cobra mais ainda, é, é uma loucura. Mas então, aí você escolhe se uhum. você entra ou se você impõe que, ela eu sou assim, o meu marido já aprendeu, porque a gente ia se separar, se ele continuasse a mexer o saco. É, eu falei, eu sou assim. De verdade, tá encheu o saco, ponto uhum. Ele enche. Eu falei, amor, você tem uma forma. É, eu adoraria ser pontual. Eu não vejo como um erro. Eu vejo que eu não eu não vou conseguir acelerar como o mundo aqui está cobrando. Então, eu vou chegar 10 minutos atrasada em cada coisa, porque eu não sei. Mas eu acho que é, virou regra, não sei. Às vezes eu acerto, dá bonitinho. Mas sem cobrança, sem aquela coisa. <risos> eu tava ficando louca com isso. Falei, é a fase que eu tô, mano. É, é isso, eu, eu, uma cobrança para dar uhum. conta, para chegar no horário, para fazer certo, para não errar. Uhum. Eu falo, meu Deus. A libertação que foi da mim assim. Uhum. Eu, aí, aí foi demais, eu sei que eu exagerei, isso não aconteceu uhum. Mas teve um dia que a aula de balé da minha filha é uma hora. Eu atrasei 30 minutos. Aí ela olhou é. para mim assim, a professora. Deixa ela aí, eu vou, eu vou estender mais a aula. Eu falei, olha, desculpa, mas é o que deu para fazer. Aí ela tá bom. E tudo... aí, ou eu vou encarar isso com peso, porque é errado. Ou tá tudo bem, de vez em quando isso acontecer. E se eu não conseguir fazer tudo? E tá tudo bem também, né? E essa cobrança, será que tudo é na cobrança de qualquer coisa que você vai fazer? Ou se você movimentar de uma forma mais leve, com foco no seu objetivo, mas de um jeito suave, será que as coisas não acontecem de uma forma mais tranquila? Uhum. Aí começa a se perguntar, está valendo a pena? Qual o benefício eu tenho da cobrança? Não tenho. Então, eu vou soltar, vou deixar aqui. Eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer. Eu vou fazer bailando, eu vou na boa. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. Aí vai vir aquele sistema faz uma calma, calma, senhora, calma. Quando o maridão começar, fala assim, olha, essa é uma configuração sua, essa é a minha, é, não é um erro, eu não tô matando ninguém, eu só trazer um pouquinho, porque eu tenho muitas tarefas. E tá tudo bem, cara. Acabou. Então, uhum. a gente tem que começar, você vai ver, você vai sair desse tempo indignado. E, e às vezes até vai chegar no horário, vai ser gostoso, você vai ver. Porque a cobrança, ela vai ter saído do teu peito. Mas quando volta o processo de cobrança, você sente, começa a perder tudo. Meu Não é legal e todas nós temos isso, né? A cobrança, a energia que eu vejo, que acontece com a gente, é uma energia meio amarronzada, com cinza, né? E ela, ela contrai. A musculatura em cada um é de um lugar que eu vejo, né? Tem gente que tem uma tendência a contrair aqui, é, tem gente que contrai mais a mão e não percebe o um oxalor, assim. E aí, ai, ah, eu tô com uma dor aqui, eu não sei por quê. É, tá, porque tá tensionando e não, tá não tá tomando consciência. E fica aquela energia girando ali. Por isso que é importante falar, calma, eu tô relaxada, fazer um escaneamento. Eu tô, ai, nossa, nossa, não tô, peraí. Por que, que eu estou fazendo isso comigo? Claro que a atenção, a reatividade né, de algo necessário é outra história, mas pensa isso com carinho, é só uma escolha, viu? Sá, é normal ah. isso que você está vivendo, todas uhum. nós vivemos e tem hora só dar umas. Né, esse barquinho vai mexer, mas você lembrando do eixo, você vai ver, a escolha fica tranquila, vamos tranquila. Aí vem alguém, que... é, não é a minha escolha, não preciso te agradar. E você aprende a me respeitar, porque eu não sou como você. Sim, e a gente acaba como a gente é multitarefa, mulher já é muito assim, né? É. E aí você faz as coisas, eu tenho poder de fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu escuto o áudio para responder para alguém dirigindo, e eu presto atenção, eu tenho que prestar atenção nisso. É uma loucura. E aí a gente é difícil mais acalmar a mente, porque é. aí chega uma hora de dormir. Você fica. Você já tá pensando aí, mas é o legal que a gente tem, né? Eu, eu, eu tô adquirindo essa consciência, eu acredito, de falar, de me perceber com a cabeça assim: falou, uhum. calma, vamos dar um jeito de. Enfim, né? É isso, essa é a fase que eu tô vivendo. Osa, <risos> isso é, é legal que você trouxe. Eu até quero, uhum. é importante compartilhar para vocês saberem, né, da, da realidade. Até uhum. antes de eu tirar as mini férias, porque eu não trabalho só aqui, né? Assim, uhum. No projeto ou com os atendimentos Eu fico desdobrada Então a A carga que eu tava sofrendo Era muito grande Absurdamente, tinha uma coisa De ter que ajudar, ter que ajudar Uma culpa, né? De ah, resolver logo isso uhum. Porque, nossa eu não, eu, Dessa vez, nessa encarnação Eu vou ajudar a turma E aí eu fui repreendida Pela espiritualidade agora nas férias você vai ficar totalmente na terceira dimensão. Você totalmente aí, consciente aí. Você não vai levar um livro, né? você vai ficar quieto você não vai medir, você não vai fazer nada. Você vai ficar em terceira dimensão, totalmente. E aí eles falaram assim, ah, Marise por que que você tem que fazer tudo isso? Por que, que você tem que responder as pessoas instantaneamente, sendo que você precisa de 15 minutos de descanso? Por que, que você vai deixar de se alimentar bem? Por que, que você não deixa para depois de três dias para responder esse monte de... Por que, que você não para para dormir com qualidade? Por que, que você não para para falar, eu escolho não pensar? Vocês não se falam isso. Eu fiquei pensando, qual que é a cobrança? Vai te matar você fazer isso depois de uma outra forma com mais qualidade do que acabar com a tua própria gasolina? Que era isso que estava acontecendo comigo. Falei, nossa, caramba, eu estava ajudando, mas eu estava me esgotando, né? Eu não estava percebendo. Eles falaram, não é? Faz com calma tudo, que tudo vai dar certo. E quando vê que a energia esvaiu, você para tudo. Fala, ah, vou ter que me recarregar, vou dormir. Não continua, vai dormir, vai tomar um banho, vai brincar com a sua família. Falei, eu não tenho o que fazer tudo. Eles falaram, não, sua louca. <risos> porque a gente essa cobrança da mulher maravilhosa tem que fazer não eu não tenho a coisa mais extraordinária que você pode fazer na tua vida é se preservar a multitarefas é um conceito que a gente tem na sociedade isso eu descobri agora era tudo eu queria fazer tudo e meu corpo estava gritando a caring mesmo ela fez uma projeção astral, ela me viu lá do outro lado e falou: Amiga, o que você está fazendo? Você está cansada, células gritando. Ai, deixa eu descansar, pelo amor de Deus. Só um pouquinho, a gente volta a trabalhar. É gostoso trabalhar, mas só descansa um pouco, caramba. Não vai te matar, não vai. Muito pelo contrário, te matar vai ser continuar assim, né? Então, a gente não precisa responder todo mundo rápido, não precisa fazer mil coisas rápido. Não precisa. Né? Diminui as tarefas, irmã. Pensa nisso com carinho. Deixa para amanhã o que dá para deixar para amanhã. É que, cara, Obrigada, viu? Imagina, eu te amo, Linda. Você Obrigada, vai, você vai também. Você vai Obrigada. <risos> Deixa eu ver, a Silvia está aqui com a mãozinha também para cima. Silvia Neide de Jesus. Oi, meu amor. Oi, boa noite. Tudo Oi, bem? Tudo ótimo. E você? Estou ah, bem também. Estou muito feliz de estar participando aqui pela primeira vez. Tivemos o prazer de nos conhecer no evento, né, no hotel todo. E a convite também da Lúcia, que eu conheci lá também, foi maravilhoso. Nossa. É, me passou o link para poder estar tá participando aqui. muito feliz. Ah, obrigada é, por estar aqui, Silvia. Obrigada, é, obrigada mesmo. Gratidão também. Foi um <risos> reencontro, né? Obrigada e mesmo. Aí, então, está eu aí nesse processo, né? De entender tudo, conhecer e, e só gratidão. Obrigada. Né? Ah. Obrigada. muitos desafios né, que tá apresentando, vai aparecendo, mas eu creio que não tô sozinha, eu acredito que né, tô no caminho da sessão, né, aprendendo, né, e só tenho a agradecer, viu, muito obrigada. Ah, eu que agradeço, obrigada. Silvia, obrigada mesmo, que coisa linda, o que precisar, você sabe, né, todos nós, sendo Sim. amparados, a gente só precisa confiar nisso, Obrigada, meu anjo. E a Cris? Tudo Oi, tudo bem? Tudo bem, lindona? Obrigada por estar bem. aqui mais uma vez, boneca. Então, é, eu queria te contar o que aconteceu comigo na quarta-feira. Eu fui para casa da minha mãe, que mora no interior, que ela ia fazer o procedimento. E ela fez o procedimento, nós fomos para casa. E eu comecei a me sentir muito mal, assim, me senti muito mal um mal-estar muito grande, e, e eu comecei a ficar preocupada com meu pai com a minha mãe, que eu falei, meu Deus, eu tô, eu tô lá para ajudar, e na realidade eu ia acabar sendo ajudada, né, por eles. E, e eu comecei a pedir ajuda para São Germão, para transmutar aquelas energias, até cheguei, acho que eu te mandar uma mensagem, pedindo uma ajuda, e assim, eu comecei a andar, eu não sentia que eu tava andando, parecia que meu pai não tava no chão, eu comecei a flutuar. As pontas dos meus dedos também, é, eu não percebia a minha boca também. E eu pensei que eu ia desmaiar, assim, né? eu não consegui tomar conta do meu corpo, quase. E aí eu sentei, muito preocupada, que eu vi minha mãe e meu pai muito preocupado comigo. E eu sentei e comecei a pedir ajuda, pedir para transmutar aquela energia que eu não sabia o que era, hum. mas eu fiquei muito assustada na hora. Depois que eu melhorei, assim, fui melhorando, melhorando, melhorando, mas assim, não consegui entender direito, eu não, eu não andava, eu flutuava, uhum. eu sentia que eu não andava. E, e você falou que no começo é, veio uma reação ruim, você sentiu um alvo ruim, Muito, é isso? É assim, tipo assim, parecia que eu tava com o meu estômago ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim, assim, mal-estar, mal-estar. Meu pai disse que eu perdi a cor, né? Uhum. Mas eu não sentia que eu andava, eu sentia que eu flutuava. Foi uma sensação, assim, horrível no começo. Depois, quando eu cheguei a mandar a mensagem para você, eu acho que eu apaguei depois. Uhum. Aí eu sentei e comecei a pedir ajuda, né? E aí eu melhorei. Uhum. E eu também estou igual a Samanta, assim, um pouco atrasada nos vir, por conta desse processo da minha mãe. Tá? Vocês não estão atrasadas <risos> Minha mãe está meio doentinha, está fazendo os procedimentos. Nossa, e... não. Vocês estão onde vocês têm que estar. Tá. tá tudo certo. É. Aí eu senti assim que. É, eu não conseguia, eu achava que eu não estava andando, eu achava que eu estava flutuando, porque eu não sei como eu consegui chegar na parte de fora da casa. E, e a flutuação foi ruim para você? Não, não foi, eu só me senti mesonza. Uhum. Eu não, não sabia o que estava acontecendo comigo, entendeu? Uhum. Então, assim, parecia que eu ia cair, que. Não, não, não entendi. Não... O estômago, a dor durou quanto tempo? foi muito rápido eu tava é. na sala fui pro quarto para te mandar uma uhum. mensagem eu comecei a, a passar mal de repente eu pedi essa ajuda né e assim automaticamente eu recebi né Essa ajuda na hora Sim. e aí quando eu fui para fora da casa que tem, tem uns pés de, de, de fruta lá tem árvores tem verde tal da casa da minha mãe eu fui para lá naquela hora para para tentar me conectar de alguma forma, eu senti que eu não sei como eu cheguei lá, não sei uhum. que por eu, eu saí assim, flutuando aí Sim. eu não sentia meus braços parecia que eu não tava ali, sabe? E depois, você voltou depois, como eu... se nada tivesse acontecido? Tivesse acontecido, E é. eu tô tendo assim também é, muitos sonhos, né? É, eu me vejo, né? Mas eu não me vejo nessa é, não agora, foi eu sei que coisas assim, de outras, né? Sim, ainda... seu registro acástico. Isso, eu tô tendo assim, muito isso, muito. Uhum. Né? Isso tá vindo muito, assim, eu acordo bem assim, assustado. Ó, oh, gente, não precisa ficar. É, vocês sabem que a grade magnética mudou no planeta Terra. A gente tinha uh, só uma influência muito formatada nessa dor, raiva, medo, isso que a gente conhece. E agora ela está passando por uma reformulação e a gente está recebendo essas ondas cristalinas, né? Para tirar esse elo de link, tão, um gatilho tão espontâneo que a gente tem de uma tendência de ter medo. E aí agora essas ondas, elas estão vindo de uma forma física mesmo. Então, assim, isso que você sentiu, Cris, eu sei que é assustador no começo, a primeira vez que eu senti. Meu Deus, eu vou ligar para quem? Eu fiquei escolhendo, passou o nome da Sandra, passou o nome de um monte de gente, eu vou desencarnar, cara. Eu achei que eu ia. É, né? eu pensei isso. Eu vou morrer, vou morrer. Eu tava desfocando. É muito, muito doendo o corpo todo. E aí veio, não, para. Nós estamos limpando você. Nossa, quanto tempo vocês estão nessa sujeira. E vem bem falso. San Germano, né? Ele tá maravilhoso, mas ele tá ardido hoje. Eu vou deixar ele falar daqui a pouco. Mas é até quando a gente coloca vocês em tratamento, aí vocês ficam com medo: como é isso? Vocês acabaram de pedir ajuda, confia! Poxa. E a vergonha depois quando começa a melhorar, né? É porque a gente entra em pânico, né? Ele, é. aí, a... ele até tá falando aqui para mim. Procurem não entrar em pânico e deixar o processo acontecer. De aceitar que vocês, vocês entendem que o corpo está pedindo para ir deitar. Vocês querem ir arrumar a casa. Não faz sentido nenhum. Para, senta. Aonde quer que esteja, só para. As reprogramações estão sendo constantes e vai acontecer muito mais coisas. Principalmente para quem escolheu uma via mais sutil. As pessoas que escolheram outra via estão passando por rompantes. De doença, enfim, cada um escolhe um caminho. Né? E outras pessoas escolheram de outra forma, uma ressintonização muito agressiva. A gente não precisa ter medo dos medos que vem, porque vem para fora. Né? E você fez muitas liberações no seu plexo solar muitas. Mais do que você imagina. Que quando você mandou mensagem, eu senti uma densidade muito grande saindo, descolando né? da região do seu tronco. Então, é, é bom, não é ruim. Então, vamos começar a confiar um pouquinho mais, por mais bizarro que seja. É, foi muito estranho, né? Isso nunca tinha acontecido comigo, né? Ai, Cris, vai acontecer mais. E aí, eu fico um pouco assustada. Depois, quando eu comecei a melhorar, eu fiquei com vergonha do meu... É, meu é eu também Porque... fico. Mas, eu ó... Eu fico com vergonha. Ô, Cris, se não chacoalha você, você não teria... você teria visto? Não. Oh, eu Vou contar uma coisa muito legal para vocês né? Porque a comunicação aqui então, Eles estão fazendo já os trabalhos em vocês Eles estão pedindo para a gente sair do racional é, Eu fiz uma projeção E aí eles estão me mostrando o inconsciente Como funciona né? E aí por hora a gente julga muito o inconsciente Acha que é uma coisa absurda, abstrata E aí eu, eu entendi que era uma coisa nada linear eu falei, nossa, aqui é outro lugar, aqui é outro mundo, essa região que a gente tem para explorar. Só que ele tem um ele é um abstrato, que são várias imagens, né que você vai escolhendo a intenção ou não, né que a gente ainda não tem essa essa força tão grande, porque a gente não entende a sistemática do inconsciente. E aí eu vi os loopings, o meu cérebro fazendo processamento de dados de várias coisas que eu tinha vivido, e, e como ele funciona? É igual um carrossel, assim, com várias informações. E, gente, que, nossa, agora eu pirei. E agora? O que, que eu faço com tudo isso? Eles falaram, olha, só ali entendo o sistema. O que, que você quer agora? Aí no meio de tudo aquilo, eu apagada, falei, poxa, eu, eu queria entender as comunicações, eu queria ver mais projetada para fora, né, ver esse outro lugar, porque eu tô aqui nesse carrossel, nesses sonhos absurdos, nesse processamento de dados do inconsciente. E aí de repente, você vê, como eu falo, que eu não tenho medo e tal. Que eu tava projetando para fora, quando eu projeto para fora um ser verde, com colorações azuis, eu eu fiquei assim, aí ele viu que você tem medo ainda. Por isso que a gente deixa você analisando o inconsciente, faz análise do inconsciente, ajuda as pessoas, fica na sua estação, é até esse medo de ser superado. Ele ainda, olha, você tá paralisado, eu, não, não vai, tá indo, tá indo embora. Aí eles, não, mas olha mais um pouco. E aí eles testaram isso, aí eu, eu fui conversando com, através do meu inconsciente. Olha que complexo isso, de um medo que eu tinha, de uma época que já aconteceu umas coisinhas. Eu respirava, e aí só caiu, eu acordei. Né, né, meu fragmento voltou para o meu corpo, eu acordei. E poxa vida, agora que estava legal, estava indo bem, né? Não, eu, eu estraguei meu, meu lance. Eles falaram, não é, calma, não diga que você estragou. É porque é o processo de vocês, vocês ficaram muito tempo no medo. Tenham paciência com o processo, e aí é por isso que parece repetitivo a história. A gente se acha valente de conseguir meu mas a gente é muito apavorado ainda, essa é a verdade. Então, por isso que é importante a, a gente é, fazer as leituras devagarinho, conversando, se observando gradativamente, para a gente conseguir... E devagar, sabe, trazendo um apoio em todo o seu eu e nesse processamento de dados do medo que está enraizado no seu inconsciente. Essa é a, é a grande verdade, viu? Mas não, não tenho mais... me Lembra que o medo é uma cultura, né? Deixa tá. só eu, eu invadir, despedir desculpa para a Tatiana e para a Cris, só para não perder o assunto. Omar eu nunca vi nada assim, sabe? Uhum. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que eu estou sendo, sendo vigiada. E eu acho que se um dia eu ver, meu coração vai parar. Porque, assim, sabe quando você está assim e você vê, e aí você olha e fala, meu Deus, já aconteceu isso com você também no começo? Como que foi para você ver a primeira vez? Olha, a primeira vez foi minha avó, né? Minha Bisa, que eu vi. Eu entrei em pânico, porque ela tinha acabado de morrer, né? Fiquei em pânico, chorei, corri pro meu avô, fui pro, pro colo dele, assim, ele era espírita, acho que eu contei isso em algum vídeo, né? eu falei, nossa, meu Deus do céu, vou, eu tô vendo espírito, vou, tive um treco, aí depois disso eu, eu via, né, várias coisas, como eu não tinha alinhamento, aí eu, a espiritualidade, eu lembro que deu uma segurada, era o que eu sentia, né? eles deram uma boa segurada, assim, para Deixar tão aterrorizada, mas eu fiquei bem sonâmbula. Aí, a partir de 14, 15 anos, aí abriu bastante. É assim, de ver gente que tinha acabado de morrer, pedir ajuda no meio da noite, não era agradável. Era bem assustador. Demorou para acostumar, assim. Aí, eu fui numa moça que eu pedi para fechar, quando eu tinha 18 anos, para não tá legal isso. Eu não entendi, a gente não tinha tanta informação, né? Aí ela fechou, só que a minha intuição nunca fechou, sempre rasgada, sempre. E aí depois eu fui entender que não... a intuição, eu não tinha o merecimento, sabe, de fechar e viver uma brincadeirinha aqui. É, não era, então, da intuição aí a mediunidade voltou da mediunidade, a paranormalidade voltou e da paranormalidade comecei a fazer as canalizações. Foi um, sabe, um pulo, aí acostuma. Né? mas ainda assim, às vezes, eu assusto quando vem sem avisar, sabe? Aí tá? eles começam, primeiro, com passando com uma luzinha, assim, eu, ai, ah, tem alguém aqui, eles, podemos aparecer? Pode, aí você escolhe tirar o véuzinho, né? que é tudo uma mentira, é a gente que não quer ver, né? Mas eu, eu entrei em pânico. Né? Como eu te falei, que antes de ontem eu travei vendo um ser que eu canalizo direto. Qual que é o meu problema? É um negócio muito complexo lá do fundo e eu gosto de bater a real para vocês, para vocês saberem que é, mesmo você atingindo algumas coisas que você compreende, ainda assim você vai ter camadas muito profundas do seu eu para ser analisado. Fica um pouco mais compreensível? Fica, mas o desafio ainda existe. Que saco, né? <risos> Gente, vamos fazer a canalização. Eu não quero segurar vocês muito tempo aqui. Para vocês sentirem a, a energia linda. Feche meus olhos, por favor. Deixa eu só aumentar aqui. Comecem a sentir o ar entrando, saindo. Fiquem um jeito confortável para vocês. Deixe esse ar entrar. Relaxando. satisfação vir e me comunicar com vocês, mas por favor, mantenham atenção na configuração energética que se dará a partir do tom de cada fala, porque para cada um virá uma codificação necessária, apesar de sermos muito parecidos, Cada qual vive uma experiência, uma situação, um contexto, por assim dizer. Então, por favor, abram o seu sentir, porque eu sou o São Germán, e digo que a mais pura verdade, quando vocês invocam a chama violeta, e não apenas chamando a mim, a egrégora que se formou através de um nome, mas por vocês mesmos, porque vocês fazem parte desta chima, desta força. Acreditem, meus irmãos e minhas irmãs, este momento planetário é de uma certa forma revolucionário. As energias, quando vocês falam que estão densas, Claro que estão. Nunca houve uma movimentação tão extrema. Não apenas na terra, no ar, em seus corpos e em tudo que se encontra dentro de vocês. Pensem que é como uma queima de arquivos. Arquivos que antes pesavam estão sendo liberados. E acreditem, aqueles arquivos... Hábitos, vulgo hábitos, que vocês insistem em manter, vão deixar vocês, vocês adoram usar esta palavra, enlouquecidos. Porque é um lugar que pesa, vocês já lembraram do lugar, leve, não lembraram? Então por que continuam a usar? E vocês aleatoriamente, ah, este é o sistema, eu preciso ser assim? Ora. Ora. Eu sou o que sou e mudo o que quero. Se tomo consciência, mudo imediatamente. É assim que funciona. Mas as pessoas, quando alguém no meio social de vocês vem com esta dinâmica, falando desta forma, vocês dizem, olha lá, ele está, como que é o termo? Ele está se achando. Não. Não é nesta configuração impor o próprio bem se dizer que é bela ou bela, se dizer que se ama e que quer o melhor para si, é se achar? Ora, ora, vocês já têm muito discernimento. Muito deixa tão felizes vocês estão captando, vocês estão com uma sensibilidade jamais sentida vocês percebem aonde é melhor operar se eu sei aonde é melhor operar por que eu continuo a usar a minha ferramenta antiga eu compreendo que é um algo que é quase que involuntário não é mesmo e tudo bem Estou apenas trazendo uma reflexão para que vocês no momento tragam a oportuna escolha. Ah, estou me reparando então. Estou me reparando então. E é assim que é. É assim que será. Agora, uma sugestão, caso que. pensar neste amor que vocês já estão entendendo que é pensar a cada instante em cada passo que você tem em cada esquina com cada pessoa por mais que os instintos venham se contraponto, você respira e diz, ah, eu escolho ser o um amor incondicional, porque eu sou o um amor incondicional. E Imediatamente, a mudança se dá. Mas é difícil, São Germão. Não, não é. Mas logo eu te digo, se você insiste no esquema do difícil, nem eu consigo te convencer, você é teu próprio Deus. Como convenço um Deus a se querer bem? Compreendem? Com o vigor, a astúcia, a vontade, a atitude... Tem de partir de vocês. Ao menos 1%. E de um vai para dois, três, quatro. E vai aumentando. Agora, sobre o que vocês estavam falando, a título de esclarecimento, sobre as zonas mais densas, complexas, que vocês não conseguem compreender. Apenas observem sejam os sonhos ou aquilo que vocês chamam de inconsciente ou sonhos. Vocês têm a capacidade de observar, mas não como um ser racional, como um ser que entende do que se trata, a quantidade de hologramas que se encontram em vossos registros. E vocês também escolhem aonde vocês vão estar, inclusive no inconsciente, amados, e amadas, é um treino, é um treino. A maior parte de vocês tem estado inconsciente há muitos e muitos e muitos anos. E o aumento desta consciência, ele acontece de forma agradativa e carinhosa. Vejo vocês com os relatos de flutuação, desespero. Não podemos fazer de uma vez por todas. Não dá. Seria um desastre. Nós somos responsáveis. Então, é ir com calma. Porque vocês já conseguiram muito. E a parte de vocês, porque a nossa nós estamos fazendo por vocês, por amor. Por amor. Esta mesma mensagem eu já repeti. Não consigo nem Vezes, para várias gerações e muitos tempos diferentes e não só aqui, em outros tempos dos quais vocês estão reassessando a parte que vocês podem fazer é apenas realizar boas escolhas como a maioria já está e qual será a somatória de tudo? Ah meus irmãos e minhas irmãs será uma benevolência profunda será sentir o sol no peito sentir o universo em todo o teu corpo sentir a força de toda criação em atos simples e nada muito transcendental. Aqueles que vêm enxergando um pouco mais era justamente para instigar, fazer com que você melhore um pouco mais. Tudo arquitetado, conversado. E no futuro, todos saberão, todos sentirão, todos verão aura, todos sentirão a energia um do outro de forma clara, transparente como o é como sempre foi, sem mais vendas ou cegueira, e vocês escolheram, e vocês já estão fazendo, já estão fazendo a parte de vocês, o lugar que causa contusão, saiam, vocês não são obrigados a sofrer, vocês não são obrigados a cumprir horários, Claro que do lado de cá, nós temos hora para um tudo, sabia? Mas não é a mesma hora que vocês pensam. Porque nós podemos nos deslocar para muitos lugares. É diferente. Mas temos os nossos, os chamados para vocês, rituais ou rotina. Temos. Temos. É importante. Assim como o teu organismo não tem um sistema de rotina mas ele pesa, ele se sacrifica para digerir a comida, o alimento que você ingeriu, para fazer todo o processamento, a separação dos nutrientes, levando para toda a sua corrente sanguínea. As suas células fazem isso com pesar, com tristeza, com obrigação, como vocês reclamam tanto, ai que saco, vou ter que fazer isso. Não. Nossa, San Germain falou uma palavra. Que saco! É, vocês falam muito no planeta Terra, bom? Muito. E tudo bem. Eu me divirto. Só estou trazendo mais uma sugestão. Para que vocês entendam de uma vez por todas que sim, vocês estão fazendo nada. É uma constante de escolher aqui dói, aqui não dói, aqui dói, aqui não dói. Não há peso em qualquer criatividade ou qualquer coisa que você queira realizar para se si. fixem estes dizeres. Não há peso para um Deus. Então qualquer coisa que pesar em seu sistema se diga não há peso para mim, porque eu sou Deus em ação. Não há peso para mim, porque eu sou Deus em ação. Cadê a força de vocês? É tanta força para ficar na dor. Cadê a força para ficar no amor? Cadê a força para sorrir? Cadê a força para conquistar a abundância que já se encontra dentro de si? Cadê fazer girar, acreditar naquilo tudo? Cadê essa força? Brilhem como o sol. Ergam suas cabeças. E escolham ser o que vocês sempre foram. O amor. E lembrem-se. Vocês não estão atrasados. Não se culpem. E confiem. Porque cada um de vocês que se encontra aqui está no caminho certo. Com amor e glória, me despeço. Sanjeira. Inspire profundamente, amados, minhas preciosas, preciosas, sim, preciosidade é a palavra, Eu gostaria apenas, para encerrar, eu, que sou Mãe Maria, gostaria apenas que vocês, sinceramente, aumentassem a vontade de se amar mais, um pouquinho, assim como eu amo vocês. Mas não é aquele amor que se tortura, porque já não é amor nas filhas e filhas. É um carinho. É se permitir, se fazer um carinho, acreditando ao menos em si mesmo. Coisas sem em suas vidas, com um cabelo que está desarranjado e vocês dizem, nossa, meu cabelo está feio, nossa, estou com a cara horrível, muito bem, ganhei uns quilos, nossa, estou nervosa, que horrorosa, horroroso que eu sou. Filhos, filhos, não, as emissões estão diretas. Não se façam isto. Porque agora a resposta é quase que instantânea. E de forma consciente. Se ame como nós amamos vocês. Eu apenas perceba esse amor chegar em seus corações. E claro que vocês podem nos chamar, mas tudo se resume à falta de amor um próprio. E quantas vezes precisar, nós estaremos com vocês. Mas quando vocês se amarem, 100%. Vocês trabalharão lado a lado conosco. Muitos de vocês já trabalham, mas ainda não atingiram esta totalidade. No amor, ao menos. Mas há um começo, porque muitos de vocês foram chamados para trabalhar, mesmo que se amem, ao menos 5%. Por favor, por favor sejam carinhosos com teu corpo se apreciem mais se cuidem mais e não existe a condição Ai, mas eu não tenho tempo como é não ter tempo para a sua vida, para a joia rara da tua vida? Pense e recebo o meu amor por vocês. Agradecemos e encerramos o encontro por hora mais à noite. Como sempre estaremos unidos. obrigada Mãe Maria, obrigada São João, São obrigada os anjos os arcanjos, obrigada aos irmãos estelares, obrigada a todos os guias, os mentores muito obrigada tá tudo bem? vocês estão bem? tudo tá sentindo? estão sentindo? né, gostoso, né? Nossa, tô com uma com vontade de chorar. É muito tempo se maltratando e a gente nem sabia disso. Né? Agora a gente tem a oportunidade de se fazer esse carinho. Que o medo é o maltrato. A dor é um maltrato. Tantas coisas que a gente nem sabia, mas agora a gente sabe, né? Como eles falaram. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês falem para o corpo de vocês isso e para a alma de vocês. Não tem mais penalização, a gente está livre. Agora é lidar com os... Uns mecanismos que devagarinho eles estão trabalhando muito. O Germão me mostrou é como se fosse uma escadaria, sabe? A gente subindo. Nossa, me dá até náusea, que é, uma, é muito forte o trabalho, muito forte de limpeza. Ele está fazendo aqui ainda mim. E aí ele coloca as pessoas na, numa cadeira que acelera as células, muito forte, assim. Só que eles fazem dosado junto com o mentor, né? É muito lindo o trabalho toda, ele tá falando, toda santa noite. Toda santa noite. Então, e ainda a gente perde tempo duvidando porque né? não tá rolando. E aí ele falou, é uma escolha. Você escolhe ver ou não ver, sentir ou não sentir o que tá acontecendo. Então, obrigada a todos vocês. Eu não vou mais tomar o tempo. A família já tá ligando aqui, cadê ela? Eu fiz até chamada de vídeo para ver se eu não tava pulando a cerca. <risos> Tô brincando, eu não sei se é esse o motivo. Mas... <risos> Gente, quem quiser depois escrever, eu relato para mim como se sentiu. Muitas ativações foram feitas, né? Não é só a palavra. Tô aqui toda tremendo. E... Vambora. Bora crescer, bora evoluir. A gente tá junto nessa. Né? Um beijo no coração. E tamo junto. Amanhã eu ponho esse, esse vídeo no ar. Se eu demorar mais um pouco aí aparecer de cabelo molhado. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Obrigada.